Então eu vejo que esse momento agora é muito preocupante porque a gente está realmente vivenciando um golpe novamente. Porque essa direita fascista, que veio de novo dos porões da ditadura, ela veio através de políticos que estavam sendo investigados há pouco tempo. Porque no fundo, no fundo, estava todo mundo comprometido há mais de 30 anos. A ditadura acabou começou uma democracia, imatura, mimada, jovem. E o que aconteceu? Essas pessoas que estavam lá atrás acharam um jeito de dominar o agora. E isso me preocupa muito. O que vai acontecer? Se esse golpe mesmo for instaurado, nós vamos perder as coisas que a gente mais demorou para conquistar nesses últimos 30 anos. Isso me preocupa muito. É por isso que eu tô aqui. Eu tô lutando pela democracia. É isso que eu quero. Quero que as pessoas sejam investigadas, sim. Os culpados serem presos, ok. Mas de Uma presidente eleita pelo voto direto? Não, isso é um golpe. Tudo tem o seu tempo. E as nossas eleições só acontecem em 2018. Vão ter que aguentar até lá.